caso, começou com uma mensagem misteriosa que chegou no meu celular. Um monte de letras embaralhadas e uma assinatura macabra. Eu não sabia o que aquilo significava e, justamente por isso, eu estava muito nervoso. Fui para meu escritório depois de ter certeza de que não estava sendo seguido. Mas encontrei a porta entreaberta. Alguém havia chegado antes de mim. Me preparei para o pior. E entrei com todo o cuidado. Ah! Minha Nossa Senhora Aparecida, Marli! Já não falei pra tu não aparecer no escritório sem me avisar. O que, que tu tá fazendo aqui, Marli? Eu, eu, eu, eu, eu tô fazendo faxina, é isso? Eu vim dar um jeito nesse fedorento. Tu pode parar com essa tua faxina que eu tô investigando um caso muito importante. Tu me dá licença que eu preciso trabalhar. E, credo, desse jeito vai infartar antes do seu aniversário na sexta. 43, hein, Lupe? Tá ficando velhinho. Tchau. Foi a Marli que me deu o celular. Eu podia simplesmente ver quem me mandou a mensagem, mas eu nem sei como funciona essa droga. U, V, H, G, Z, blá, blá, blá, blá, assinado a loira do banheiro. Mas que droga é essa? Resolvi ligar pro Ricardão, meu ex-colega de faculdade. Ele é especialista em segurança de sistemas e talvez pudesse me ajudar. Porque aquele monte de letras embaralhadas tava parecendo mais algum tipo de criptografia. A palavra criptografia vem do grego, kriptos, que significa escondido e grafo que quer dizer escrita e designa o processo de tornar incompreensível uma mensagem que originalmente foi escrita com clareza. Um dos primeiros exemplos de criptografia na história foi a cifra de César. Ela é um esquema de codificação de textos usado há mais de dois mil anos para que o imperador romano pudesse se comunicar com seus generais, sem que o inimigo descobrisse o significado das mensagens. Hoje, a criptografia é usada no mundo inteiro e tem basicamente o mesmo objetivo. Manter a segurança de informações sigilosas. Alô, Ricardão? Grande Ricardão, tudo bem? Olha, rapaz, tô numa enrascada, tô precisando da tua ajuda. Não, não, não, é, é seguinte, tem uma psicopata me mandando mensagens criptografadas no meu celular. A Meliante, ela assina como a loira do banheiro. Não, o negócio é o seguinte, a mensagem é a seguinte, anota aí. U-V-H-G-Z-V-N-W... Lupão, o negócio é o seguinte, isso aí é um código, tipo a cifra de César. Para você entender direito, eu vou explicar como é que a coisa funcionava na Roma Antiga. Presta atenção. Para criptografar um texto de acordo com a cifra de César, a primeira coisa é substituir os espaços entre as palavras e os sinais de pontuação por símbolos, como nessa tabela. Os espaços em branco você deve substituir pelas letras W, W, a vírgula por W, VRW, o ponto final por W, W, o ponto e vírgula por W, PVW, dois pontos por W, DP, W, o ponto de exclamação por W, EXW, a interrogação por W e NW e o tracinho por WHFW. Agora, imagina a sentença, Brutus, o inimigo, espera-nos ao Norte da Alexandria. Se você substituir os espaços e a pontuação, a frase vai ficar assim. Tá certo, assim ficou bem mais fácil de ler, mas é só isso? Calma, ainda não acabou. Agora, pela cifra de César, você precisa definir um valor que será aplicado às letras do alfabeto da seguinte forma. Se esse valor for igual a 3, cada letra do alfabeto deverá ser substituída pela terceira letra depois dela. Assim, o A é representado no código pela letra D, a letra B pela letra E, o C pela letra F e assim por diante. Lembrando que consideramos o alfabeto de forma circular, ou seja, depois do Z retorna o A. Então, se a gente substituir as letras originais pelas letras correspondentes, de valor 3, vai ter essa mensagem aí. Até que esse código tá fácil de decifrar. Considerando que existem 27 letras no nosso alfabeto, então, com no máximo 27 tentativas, deciframos o código. Como é que eu vou fazer para decifrar essa mensagem de doida aí? Hã? Aqui no meu celular, qual será esse código? Às vezes, a gente consegue decifrar os códigos mais simples só usando a cabeça. Se você sabe em que língua está escrito o texto, dá para imaginar que letras vão aparecer com mais frequência. Em português, por exemplo. As palavras costumam ter muitas vogais, certo? Então, olha só. Na mensagem que você recebeu, a letra que mais aparece é o Z. Ele aparece seis vezes. A gente pode tentar substituir o Z pelo A, que é a letra que mais aparece na língua portuguesa. A segunda letra que mais aparece na sua mensagem é o V, quatro vezes. A gente pode tentar substituir o V pelo E, que é uma letra que também aparece muito na nossa língua. Olha só, por enquanto tudo isso é só um chute, mas eu acho que eu já estou conseguindo ver um padrão aí. Rapaz, tu deve ser um gênio, porque eu não tô conseguindo ver nada. Bom, pelo meu palpite, o A, que é a primeira letra do alfabeto, entrou no lugar do Z, que é a última. E o e que é a quinta letra do alfabeto entrou no lugar do v que é justamente a quinta letra de trás para frente. Não, não, não, não, tudo bem, continua aí meu irmão que eu tô doido para saber o que está escrito nessa mensagem. Então, se eu tiver certo, pode ser que a chave para decodificar essa mensagem seja simplesmente essa: colocar o alfabeto ao contrário. Primeiro, a gente escreve o alfabeto. Depois, escreve o alfabeto ao contrário para saber quais são as letras que correspondem entre si. Aí é só substituir as letras que ainda faltam ser trocadas na mensagem. O U vira F, o H vira S e o G vira T. O N a gente troca pelo M, o X pelo C e o H pelo S de novo. O M pelo N, mais um H pelo S, o C a gente troca pelo X e o G pelo T. Mais um U que vira F, o R vira I e por fim o I vira R. Pronto. Festa em casa sexta-feira? Ricardão, como é que tu conseguiu isso, meu brother? A chave para decodificar essa mensagem é realmente muito simples. Qualquer um decifra isso. Mas com a criptografia moderna, a coisa é diferente. Ao longo da história, cada vez que um código desses era quebrado, iam sendo inventados novos códigos ainda mais difíceis e, portanto, mais seguros. Hoje, a criptografia é feita utilizando programas de computadores e algoritmos matemáticos. Muitas vezes baseado nas propriedades dos números primos, que são estudados pelos matemáticos desde a Grécia Antiga, mas apenas agora passaram a ter aplicações práticas. Não, tá, tá, tá tudo certo, tá tudo muito bem explicadinho, menos uma coisa. Quem é essa tal de loira do banheiro, rapá? Eu acho que isso é mais complicado que criptografia. Ah, essa também é fácil. Loira do banheiro era o apelido da Marli sua mulher quando a gente estava na faculdade. Ela entrava no banheiro no meio das festinhas e demorava umas duas horas só pra retocar a maquiagem. Que isso, rapaz? Tu jura pelo que há de mais sagrado? Opa, ou então eu não me chamo o Ricardão. Senhora Marli, muito bem. Que história é essa de festa lá em casa sexta-feira? Dona loira do banheiro. Puxa vida, Lupe, era sua festa surpresa de aniversário. Eu combinei com seus amigos da gente fazer uma festa pra você com um código secreto sem você descobrir. Então era minha festa de aniversário? Era, seu besta. Tu tava achando que era o quê? A loira do banheiro assassina? Tu tá precisando de férias, hein? <risos> Só se for agora. <risos>